A Casa do Povo de Óbitos tem como valências a creche de infância e tem também no serviço de apoio domicílio na área da terceira idade. Esta candidatura vem no seguimento de uma necessidade que eu um senti como técnica da CPSJ de Óbitos e também de um projeto, do meu projeto de mestrado quando realizem um levantamento. Basicamente, o projeto pretende ser no domicílio, das famílias de forma individualizada e que pretende capacitar as famílias com competências ao nível da parentalidade, a nível pessoal e social, tudo para a melhoria da qualidade de vida das crianças e dos adolescentes. Com este apoio vai ser, vai ser possível nós contratarmos as pessoas que vão ficar afetas a este projeto para fazer esta intervenção junto da família.